Olá, meus amigos aventureiros, eu mais um videozinho da XRE 190, ano 2021 e hoje eu vou mostrar se realmente essa frenagem essa. funciona. Tem tanto comercial dizendo aí que a frenagem da XRE 190 é boa, que é de excelente qualidade, é freio ABS, então tudo isso a Abra. gente já sabe. Agora vamos Abra. ver na prática como que realmente se comporta, mas eu vou usar um pequeno espaço aqui para mostrar na prática para vocês a frenagem dessa moto. É galera, foi um pequeno teste aqui. Eu já posso contar minhas experiências de uma viagem. Eu fui numa viagem para o Jalapão com ela, também dentro da cidade. Responde muito bem a frenagem dessa moto, porque é um freio ABS. Ela não era para arrastar, como diz na teoria. Porém, como foi necessário dar uma frenagem brusca, ela arrastou um pouco. Mas ela segura muito bem mesmo isso é freio abs somente na roda dianteira, a roda traseira não é freio abs e como diferenciar isso? a gente diferencia através disso aqui o freio abs tem esse, esse aro preto aqui, olha só o outro que só é freio a disco mesmo não tem ela poderia muito bem ser freio abs nas duas rodas e vocês gostaram? se vocês gostaram coloca aí o que, é que vocês acharam da frenagem dessa moto, tá bom? se não for inscrito no canal inscreva-se porque esse canal aqui é um canal de motos, onde eu faço vídeos viajando, fazendo minhas aventuras de moto. Falou, pessoal!